Shalom. Nascemos de um sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, que declara uma vida sem princípio e sem fim. É a ordem de Jesus Cristo. Na verdade, onde quer que estejamos nós, onde quer que estejamos, nós tornarmos aquele lugar o paraíso de Deus. A condição espiritual do nosso coração, e da nossa mente é o jardim de Deus Ou seja, nós somos árvores do jardim de Deus Jesus é a videira verdadeira e o Pai, Deus, é o agricultor Nós somos os ramos João capítulo 15, versículo 1 e o 2 Não se trata de um lugar, de um arbusto ou de um lugar geográfico chamado seu a árvore da vida está viva, hoje, dentro de cada um de nós. Conheceremos a árvore pelos seus frutos, não pelo intelecto ou pela razão. O fruto da vida eterna em Jesus Cristo é quem nós somos. Deus nos deu liberdade para comer de todas as árvores em seu jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O caminho foi aberto por Jesus Cristo para comer da árvore da vida, colhendo continuamente a herança de uma vida sem fim. Hoje somos ramos capazes de receber os nutrientes que brotam da raiz que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E